Are you tired of your boring old skins and looking for beautiful new ones? Traded.gg is your place to go for easy and secure trades within seconds. Simply pick and choose whatever item you want to trade from Traded's huge inventory. Verify the trade on Steam, and you're ready. With the lowest fees in the market and a beautiful, easy to use UI, Traded also offers you the option to instantly sell your items for cash. We accept a wide variety of payment methods, such as PayPal, credit cards, and cryptocurrencies. With thousands of trusting users and a great support team, Traded.gg is the go to place whenever you want to try out fancy new skins. Start trading today at traded.gg Bernie hey coach Galera, me, galera. Passou um B2, hein? Tô a um, Agora B2 B2 é B2. Pode, B2. pode vir! Pode pegar, um manda não Manda ninguém, manda ninguém! Vida, vida, vem cá! Ah! Pega, pega, pack. Oh. pega oh. aqui! Tá, <risos> tem vaga aí? Aqui no escuro tem, pode vir! Para, vou parar com o cs <risos> Porra, Lucas! Pode. Ué, liga! Nossa, tô muito saca! Fudeu, fudeu, fudeu, perdeu a round. Nossa, tá de boa. Pichou, é pichou, pichou. Picho. Opa, aí. Uh! Ah, <risos> exatamente, essa cobra. Rapaz. Nossa. Rapaz. Ah, confiante, 34 barras. Ah, ah, cadê a, minha primeira? mano. Ah. Opa, assustou, hein? Humilhado. Sem kit tipo... Ah aí é foda Ai é já foda Então aí né, é Quem que que vai salvar né Qual perfume que você usa mano? <risos> David Beckham <risos> Ah, vou comprar <risos> danela <dele. risos> Não. Nossa, olha é o papas velho. Tá sem fone hein, papas Papas, ó oh. Tá sem fone, certeza. <risos> Papas. Papas. Papas. Já passou já, já passou. Ele tá sem fone, ele tá sem fone. Não é possível. Tá fone, não não tá é possível, tá velho. Você coloca um... Mano, você coloca esse fonezinhos de celular, tá ligado? De 15 conto, você não escuta isso. Nossa, ele vai perder o round aí Minha gente do céu. Gente, só deixa o cara não ter defuso, velho. Leve o vulto. Vai guardar... Vamos tomar banho. Primeiro vamos lavar o braço, levante o braço direito. Agora o esquerdo. E agora vamos escovar os dentes e abra a boca. morrer morri aqui Pô. Desconcentrou <risos> Prof Beru Prof Beru, velho Deixa eu ver, não tem nada de errado nesse assim, nome, eu acho Esse é o tal do Mula Muito obrigado, então tá salvado aí meu parceiro Mil, meu, mil, calma Tem a ah, Jungle. Oh, meu Deus do céu. tão fácil. Tão fácil. Mas agora te conhecendo Fusando. só sua cadelinha. Pô, irmão. Obrigado pelo hoje, aí. Pega ele, João! Vai, João! Tá pra direita! Aí, ó, aí mesmo. Ó. Tá aí, tá aí. Pega! Oh, Você cara, tem, que cara, tem, que time, tem, aí, tem que dar confiança pro time, velho. Tem que dar confiança. Nossa, Bora, mano, bora! Esmocou no meio aí, ó. Aí ah, eu bela. só vou te virar lá é no fundo, não tem nada pra dar. Nossa, gente, gente. mas eu, eu dou vou, solo eu tudo, cara. Não, não problema, mano. Não, vai passar varanda, esmocou aí, eu não tenho bomba nenhuma. já tô morto. Passou, passou, passou eu meu. Morri, eu já morri, eu já morri. Cuidado meio varanda aí. Eu morri, mano. Sai, sai, sai! Sai, sai, sai. Eu vou. acabei <risos> aqui, alguém. Cimento. fui humilhado agora. A out <risos> é <pesado>, moleque. <risos> Isso é cobardi, <como> é? <risos> da água lá. <risos> Mano, olha, olha, esse, olha a piada do cara Salve Felpeira, manda um abraço para... O cara se chama Eulan Boku